Eu sou a vida do vlog Santa Irânia, E hoje a gente vai fazer um top 5 músicas do mês P.S. Ignore minha voz que tá falhando por causa da renite Tá mudando a temperatura muito rápido aqui no Rio Grande do Sul Muito rápido Então a minha voz fica indo e vindo Então ignore Eu já fazia top 5 há muitos anos atrás Quando eu comecei o canal lá 300 anos atrás eu nem lembro que ano que era Mas eu fazia top 5 de esmalte só que top 5 de esmalte é muito relativo, porque eu tenho muito esmalte e nunca consigo juntar só cinco E eu acabei desistindo. E aí agora eu voltei, só que com top 5 músicas. Eu fazia post de playlist no blog, se tu não sabe qual é o blog, é o e Só que uma música cada semana não, não, não monta uma playlist, sabe? Não me não satisfazia. Então eu decidi que eu vou juntar cinco 5 músicas que eu mais ouvi no mês, todos os meses. E fazer um vídeo só com elas. Então vamos parar de enrolar e vamos começar logo esse vídeo. A primeira música que eu tenho pra mostrar pra vocês é do Ivo Moser, que se chama Quero Um Beijo Meu. E eu descobri há muito tempo quando ela montou na playlist de rap e eu caí no Ivo Moser, não sei como. Mas eu adorei a música e é super contagiante, eu não consigo ouvir sem fazer o barulhinho do beijo. Não dá. Não tenho maturidade pra isso. Quero um beijo meu, toma... E vocês vão ver que a minha playlist tem de tudo. Porque agora a música é Costa Gold, Nada Bom 2, mas é a 2. A 1, um, eu não sou muito fã. A 2 eu gosto muito, eu sei a letra quase inteira. Já falei pra ela que tá nada bom. Nada bom. Cantei pra ela e a mina não gostou do tom. Preta, ela trouxe o marrom. Eu pensei nela pro sol. A terceira música é pretexto do Imagina Samba, que eu conheci através da Evelyn Hagley num vídeo que ela fez E eu tô apaixonada por essa música, eu não consigo mais parar de cantar essa música, ela não sai da minha cabeça A nossa penúltima música de hoje é Malandramente, do Nego Ban e Nandinho eu acho que é assim que se fala o nome deles Que eu não tenho certeza Mas eu adoro essa música E sim esse, tipo, esse é o tipo de funk Que eu acho legal, que eu gosto Que eu escuto numa boa sem reclamar É o funk que não tem esterol, que é muito de boa de cantar E que, né Não é bagaceiro A menina inocente Se envolveu com a gente Só pra poder curtir Malandramento de carente, envolvida com a tropa, começou a ser... E a última música, mas não menos importante, é Head Dressed Magic, porque eu ouvi ela no TVZ e depois disso eu fui catar a letra e fui aprender. E eu sou muito assim, eu ouço a música e eu aprendo a letra. Eu tenho que saber a letra pra eu gostar da música. Não adianta eu ouvir a música e não saber cantar depois. Eu tenho que saber cantar pra dizer que ó, essa música é uma das músicas que eu gosto. Infelizmente eu não posso botar muito tempo de cada música aqui Porque senão o YouTube briga comigo Mas eu vou deixar todas elas linkadas aqui no box de informação E se vocês quiserem eu posso liberar a playlist do Spotify Onde eu tenho todas elas Mas aí comentem aqui que eu libero lá e é isso, gente. Foi um vídeo super curtinho, super rapidinho, mas é só pra gente realmente compartilhar umas músicas novas. Se vocês tiverem alguma coisa que vocês gostam muito, que vocês acham que combine com esses ritmos que eu mostrei, com essas músicas que eu mostrei, que vocês acham que eu vou gostar, comentem aqui embaixo que eu vou adorar descobrir. Um beijo e até a próxima. Tchau!